E aí minha gente, eita deixou, deixou uma.. Oh, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos esperar aqui o prefeito Rogério Rosalim entrar aqui para que a gente possa iniciar. Hoje teremos mais uma live de utilidade pública, onde vamos trazer aqui um gestor público que também está fazendo a diferença no Brasil e no mundo, né? Porque termina que tudo que a gente faz aqui reverbera no mundo inteiro, né? E nós, o Brasil está sendo um exemplo, né? E aí essa é a hora de soltar o avião, viu, gente? Essa é a hora da gente convidar, chame todas as pessoas do seu ciclo de amizade. Se tiver políticos, melhor ainda. Boa noite, todos que estão chegando. Se tiver gestores públicos, chama todo mundo aí. Para que as pessoas possam saber que existem iniciativas no Brasil Rogério, você pode me chamar aí, tá? Que eu, deixa eu ver se eu consigo Se eu consigo é, Você pode me, me, me Ah, deixa eu ver aqui, um request to be Ah, peraí, peraí, deixa eu ver aqui, eu acho que você mandou, não foi? Então vamos ter aqui a presença do prefeito de Figueirão, no Mato Grosso do Sul que vem aí fazendo um trabalho. Oi, Rogério, boa noite. Tudo bem, Wallace? Prazer bem. enorme. Prazer Igualmente. enorme estar falando com você aí, um grande professor aí, grande conhecedor da saúde quântica, um tema inovador, importante aí. Para esse momento aí, a gente está aqui para contribuir com algumas soluções inovadoras aí pra, para esse grande momento ideal, mas esse momento que a gente vive, que é essa pandemia. Sem dúvida, Rogério. É um prazer estar aqui com você, quero lhe dar os parabéns, já de antemão, pela, pela iniciativa que você tomou aí no, no, no, no município de Figueirão. Né? É, a semana passada eu entrevistei a, a prefeita Faberista, lá de Cristal, também que vem fazendo um belíssimo trabalho, né? E a ideia dessas lives é a gente estar tá propagando é, iniciativas que estejam contribuindo com a gestão pública de forma a gerar benefícios, né? Porque, na verdade, a gente sabe que a gestão pública, ele, ele termina sendo um influenciador é, de, de ações que podem transformar as vidas das pessoas, né? Então, é muito importante, no momento como esse, onde o mundo o nível de sofrimento, é, a gente está em torno de 120 mil mortes, né? então assim muito sofrimento sem falar das pessoas que não não faleceram mas que têm problemas né porque esse vírus dependendo de como a pessoa esteja o seu sistema imune esteja né ele pode ele pode produzir sequelas graves então nós vamos ter muitas pessoas são milhões de pessoas infectadas né porque nós não temos nem a ideia mesmo de, do número de, de, de, infect de infectados porque nossa o nível de teste é muito baixo no Brasil, né? então nós não sabemos o estrago que isso vai causar, ou seja, as futuras gerações vão estar sofrendo em função de tudo isso. Então, iniciativas é, como dessas que você é, está tomando aí, elas são um exemplo de que poderemos sim né, encontrar caminhos, é, o gestor público ele pode influenciar aí, é, é, não só as pessoas que estão em torno dele, mas esses trabalhos terminam influenciando... Pessoas no Brasil e no mundo, né? A nossa ideia com essa live, essas lives que eu venho fazendo, é exatamente expandir e travesti o doutor Cícero com a lembrança do carnaval, né? E ele já cantou a pedra de que, olha, 20 dias depois do carnaval, a coisa vai ficar, começar a ficar feia, né? E realmente é o que está acontecendo. Mas, Rogério, eu vou passar a palavra para você, para que você conte um pouco dessa história. A gente sabe que o Mato Grosso do Rio é um país que está. Um país, um estado que é que teve um nível... É, demorou um pouco, né? Mas depois a coisa, quando chegou, chegou virulenta, né? E... e o seu município de Figueirão foi o último a ser atingido, né? E também de uma forma bem branda, né? Considerando o estrago que vem sendo feito pelo Brasil afora. Então, eu gostaria que você falasse dessa sua experiência. Como é que você conheceu essa... o trabalho do Dr Cícero Coimbra? Você também vem usando a homeopatia. Então, eu gostaria que você... É, trouxesse informações para a gente, para que as pessoas que estejam nos ouvindo possam é, levar essa informação à frente. E quem chegou aí, gente, vamos saltar o aviãozinho, vamos chamar mais pessoas para que a gente possa ter essa informação é, chegando ao maior número de pessoas, tá bom? Beleza, mas, é, O que a gente fez de diferente, eu acho que você falou, ah, demorou chegar até mesmo no estado do Mato Grosso do Sul, eu acho que foram as ações tanto do governo do estado aqui, foi muito importante desde o início, né? Nada extremamente assim rigoroso, mas extremamente controlável. Por exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul montou barreiras né, nas divisas do estado. O meu município também está com barreiras desde março. Ou seja, são barreiras sanitárias. Então, a gente consegue. É, dar uma controlada nessa, nessa questão de fluxo das pessoas, ou seja, bloquear uma pessoa que está aparentemente com sintoma extremamente é, visível. Né? Então, nesse sentido e outras ações também de grande rapidez assim, de, desse, desse monitoramento, que eu citei apenas uma questão das barreiras, eu acho que foi uma das coisas que acabou... É, demorando chegar aqui e aí também a gente tem a questão da é, da densidade demográfica né assim mas se for analisar por exemplo o estado do Amazonas né todos os municípios também chegou rapidamente a gente sabe lá na questão de logística os municípios são muito distantes da, da capital de Manaus então ah, ele é um ele é um vírus que ele é devassalador, ou seja é, a gente tem o nosso ex-ministro da Saúde, é amigo da gente, ele é do Mato Grosso do Sul, né? Então, uhum. o, o Mandetta sempre falava no início, ou seja, a briga vai ser grande. Ele citava a questão das 150 mil mortes. Às vezes a gente é, tem que analisar um pouco friamente essas mortes, são totalmente relacionadas a isso ou não... A questão dos casos confirmados, com certeza, é muito mais do que, é, do que os números mostram, porque a gente tem muito essa questão de assintomáticos, pessoas que já pegou, que não fez teste, que não apareceu. Uhum. Então, é, é extremamente complicado, é uma guerra gigantesca contra uhum. esse vírus, que esse vírus, além de causar um estrago é, gigante na, na saúde, principalmente da população, gera um estrago na economia, então você uhum. conseguir, como gestor público, conciliar isso nesse momento, e aí pessoas como você, como é, toda a mídia que você tem, é importante para nós, como o Cícero, você acabou de falar, em fevereiro ele já vinha avisando sobre essa questão, então, por exemplo, são enxurradas de informações, na maioria as negativas, que chegam até nós, principalmente nós gestores públicos, que tem a capacidade muito bem lembrado por você, ou seja, nós temos as ferramentas e a maneira de executar as devidas ações para frear, diminuir o avanço dessa pandemia. Então, depende muito das nossas ações. E, e assim, eu gosto muito de estudar, procurar, e eu tive uma sorte também de ter um médico no meu município, que ele é do estado de Minas Gerais, é, ele veio no final do ano passado para cá, o doutor Vinícius Guedes, aonde ele teve um tratamento com o doutor Cícero. Então, ele tinha um conhecimento muito amplo da questão da pessoa do doutor Cícero. Então, já em fevereiro, a gente já começou a estudar isso. Em abril, a gente bateu o um martelo. Falou, vamos começar. Mesmo o nosso município, mesmo o nosso estado, não está assim, ah, não aconteceu, não tinha casos. Será que isso chega? Amanhã, nunca eu imaginava que poderia passar de 10 mil mortes. Nunca... Ninguém imaginava o que, que ia acontecer, ninguém imagina como será. Então, aí a gente, aí que é a, a, a rapidez da, da, do gestor público, da gestão, de tomar as devidas medidas. E, eu, e na hora que o doutor Vinícius apresentou, e aí, às vezes, a gente fica muito focado na questão dos números, né? Ou seja, principalmente do lado financeiro, ah, quanto que custa isso? Temos recursos para comprar e aí apresentou a proposta, eu achei uma proposta totalmente viável economicamente, aí a gente em abril a gente começou, aí que é um dos problemas que talvez a prefeita Fábia deve ter explicado muito bem para você, a aquisição disso, é, não é fácil comprar a vitamina D, a vitamina D, ela, ela existe uma guerra bastante na economia aí dos laboratórios, ou seja, ela parece que fica como um hormônio um pouco excluído. E aí, conversando com o Dr Cícero, ele falando do papel importante do gestor público de estar fazendo as devidas é, é, as regulações dos níveis da vitamina, ou seja, melhorar e potencializar a imunidade. Então, quando veio esse negócio, começou a pegar corpo em torno de março, abril, e aí a gente viu, ah, isso realmente é uma gripe. Então, qual que é a nossa ação, juntamente com os médicos do Figueirão, doutor Vinícius, doutor Gerson, vamos potencializar, vamos melhorar a imunidade da nossa população, o que, que nós temos que fazer? O doutor Vinícius veio com a vitamina D e o doutor Gerson veio com medicamento homeopático, totalmente viável na questão financeira, muito barato, e aí eu aprovei e falei, agora vamos achar as condições legais para a gente estar adquirindo esses medicamentos. E aí a gente adquiriu esses medicamentos e aí a gente começou a é, dar para a nossa população. Agora eu vou deixar muito bem claro que isso pode ser ou não uma prevenção. Eu não posso é, afirmar, eu acho que até o doutor Cícero, às vezes não consegue, mas é algo que ajuda demais a conta. E a gente tem algumas, é, alguns, algumas notícias aqui do nosso município. Por exemplo, a gente tem um baixo número de casos confirmados, temos apenas oito casos confirmados, de julho para cá oito gente... oito casos apenas confirmados oito ah, casos nada nossa. de internação e teve um caso confirmado de um senhor do nosso município que ele foi no município vizinho que é o paraíso das águas e teve contato com uma pessoa positiva e aí essa pessoa positiva é, ele ele chegou no nosso município ele começou a ter alguns sintomas leves então como ele relatou que ele teve um caso com uma pessoa o nosso, a nossa equipe de saúde já colocou ele em isolamento, fizemos o teste e bateu. O que, o que acontece nesse caso, que a gente falou para o Dr. Cícero até, falou, Dr. Cícero, vê como que é a situação. Ele tomou vitamina D, então mesmo assim ele pegou. Mas a família dele que ficou em isolamento dentro da casa dele, que provavelmente ficou ali junto, eu não posso afirmar com certeza, mas fica, porque ele não estava sentindo quase nada, então a mulher e ele e os filhos ficaram proibidos de sair na rua, mas ficaram dentro da casa. A família toda tomou a vitamina D que a gente deu, ele também tomou, ele não transmitiu o vírus para a família, ou seja, não passou esse vírus. Isso está relacionado a alguma coisa? A gente acredita que está. Ou seja, essa questão de melhorar a imunidade, eu acho que isso é uma tendência, o um novo normal, ou seja, essa, essas duas palavras que agora todo mundo fala, é cada um de nós agora fazer a nossa parte. E uma da, de, desse, dessa parte, ou seja, desse organismo, desse corpo humano, dessa máquina humana, é a gente melhorar a nossa imunidade. Então, a gente precisa elevar realmente os índices de vitamina D, que é uma das partes para potencializar a imunidade. E é isso que eu estou fazendo lá como gestor público. Mara Maravilha, Rogério. É, com certeza que... É... Os resultados são a resposta né, daquilo que vocês estão fazendo. Né? Então, os resultados são muito claros. Então, você tem uma pessoa que teve, é, que contraiu o vírus, né, e que em contato com a família, as outras pessoas não contraíram um vírus tão, é, tão transmissível como esse. Naturalmente, isso só é possível se o sistema imune, que é o que é mais comum dentro das famílias, é quando uma pessoa pega, todo mundo pega, né? então isso eu tenho eu tenho ouvido relatos desse desse tipo é o que é o mais comum porque a pessoa está ali em contato às vezes não tem os cuidados necessários né? E o sistema imune é exatamente né ah, é, é, é, o, é o que nos previne ou que nos enfraquece também né então e aí você você fez uso é, conjuntamente também você fez uso da homeopatia então isso é um, é um, é um dado interessante né porque a homeopatia yes. também é um sistema é um sistema muito interessante minha na verdade meu, todo o meu trabalho foi inspirado a partir da homeopatia né porque eu tinha muitos problemas de saúde e eu é, foi ali onde eu comecei a perceber que existiam formas de você se cuidar sem agredir o seu corpo né e foi exatamente através da homeopatia que tem uma ligação aí é, com a física quântica que é a área que eu trabalho né a saúde quântica né e aí também tem esse aspecto da homeopatia ou seja nós podemos a partir da, da, da o que eu imagino, Rogério, é que a partir de experiências, né, a, a sua e, é, e lá da cidade de Cristal, eu não sei se já tem mais alguma iniciativa, não sei se você está sabendo, de, tem mais algum gestor público, tiveram algumas pessoas que, na, na entrevista que eu fiz com, é, com a Fábia, Richter, é, algumas pessoas mandaram é, informações para gestores públicos, né, mas essa questão política requer muita, muita decisão, né? é que o Fábio falou, às vezes os gestores não tem conhecimento, então ele, os secretários são totalmente avessos, né? então a, a, o contexto político às vezes é difícil, né? Então isso requer, eu fico imaginando que isso requer uma, uma, é uma decisão política, né? Que requer muita determinação e foco do gestor público, né? Como é que você vê isso, Rogério? Você tem, tem algum, tem, tem algum outro? Algum outro outra cidade é. também já fazendo uso do protocolo com a Imbra? É, ou da homeopatia, juntos, assim? É, tem, tem vários parceiros, prefeitos amigos, principalmente aqui no meu estado, ligando para a gente, querendo saber informação. Mas quando, como, assim, todo mundo quer comprar algo ou quer investir é, numa solução, mas quer comprovação. Ou seja, qual a comprovação científica? É, realmente funciona. Então isso fica um pouco é, no ar, né? Como é, esses vários kits que a gente vê, é, vários medicamentos, ivermectina, entre outros diversos aí que todo mundo tá tá dando e tentando achar uma solução que até agora não achou com uma própria vacina. Então a, eu, assim, eu como não sou da área da saúde, a prefeita Fábio deve ter falado muito bem com você, né? Porque ela é ah, grande conhecedora, ah, ela é infundida, né? Eu, como é. eu não sou da área da saúde, eu, sou, eu tenho formação em administração, mas eu procuro, eu estudo, eu vou muito atrás, eu claro, tento claro. ler muito, eu tenho, vou buscar conhecimento. Então, é básico isso. Eu acho que essa questão da COVID, ela não será tão fácil resolvido e tão rapidamente. Então, essa questão da imunidade é o que a gente vai ter que fazer, é o caminho mais fácil, é o caminho... Da, a prevenção é tudo, então uhum. eu acho que a, é isso que eu estou tentando fazer lá no município, a população aceitou muito bem, a gente tem isso à disposição da população, a gente vai nas casas fazer essas dosagens dos medicamentos, entrega também, tanto da vitamina D, se quiser fazer conjunto os dois, faz os dois conjuntos, a homeopatia é muito bem falado, eu particularmente faço uso da homeopatia, é eu tenho uma imunidade baixa, então desde março eu estou é, fazendo uso da homeopatia, elevei meus níveis também de vitamina D e nunca mais peguei nenhuma gripe, nenhuma resfriada, estou em contato constante com várias pessoas, a gente se cuida, a gente se protege, mas eu, eu acredito muito nessas duas soluções, não é que eu vou falar que é a melhor, é a mais viável, mas com nós está dando certo, então dentro da nossa rede de saúde hoje, a gente tem assim, a questão das pessoas de risco que constantemente estavam gripadas e a gente tem relatos dos nossos médicos, dos nossos servidores da saúde, que essas pessoas ultimamente não têm... Antes era muito mais nessa época do ano do que esse ano. Então, algo está acontecendo diferente. Aí, aí que entra agora a minha capacidade... Porque é, qual é, qual é, qual é, aí é, você rico, tem né do ano passado, né, Rogério? de pegar de pegar isso agora e colocar em números. Então, por exemplo, a gente tem no nosso site lá, uma página específica do coronavírus, que a gente começou agora é, cadastrar a cadastrar os domicílios que receberam essas dosagens de vitamina D é, e de remédio homeopático. Qual que é, ao, no futuro, o que, é que a gente quer ver até dezembro? Por exemplo, determinado bairro da cidade, se lá, por exemplo, a gente conseguiu 90% da vitamina D, ou homeopatia, ou os dois juntos, e lá não teve nenhum caso, não teve nenhuma complicação, aí é o resultado. Ou seja, lá, tá o resultado, deu certo, funcionou. Então a gente tá fazendo isso tanto na zona urbana, a gente vai começar também fazer na zona rural, no município é um município muito grande, extensão territorial, a gente tem 500 mil hectares, são 5 mil quilômetros quadrados, ou Uau. seja, são 500 mil maracanãs, é um município que vive do agronegócio, então uhum. tem grandes propriedades rurais, é, a, ma a maioria dos proprietários rurais são do estado de São Paulo, Paraná, então tem um fluxo de movimentação de uhum. gente de outros estados, então não é fácil controlar. Porém, a gente tomou uma, uma decisão, juntamente com a, com a equipe médica, que eu acho que está dando certo. Aí existe o medo, por exemplo, como a prefeita Fábio um dia falando para nós, para mim Rogério, aquisição desses medicamentos, porque está é, muito a questão do, do denúnciaismo, da questão do gestor político está fazendo certo ou não está. Isso preocupa a gente. Ou seja, a gente às vezes fica até com medo de fazer determinada ação, porque é, cada, cada situação, principalmente nesse momento de política, de eleição, mesmo eu não participando da eleição, porque eu já estou na reeleição, então eu tenho um pouco mais de tranquilidade, é, a gente fica às vezes com, com receio de tomar algumas iniciativas, mas a, essa medida da vitamina D, é, eu sou muito fã, eu acho assim, que eu já tenho um pouco de conhecimento, mesmo que seja superficial, está dando resultado ao nosso município. O, o Rogério, você falando assim, eu fico imaginando, né? porque aí você já tem dados é, estatísticos, depois você vai levantar tudo isso aí, acho que vai ser muito importante, depois de passar tudo isso aí, esse trabalho de você, é, que vocês estão fazendo, você é a prefeita Fábia, é, de trazer isso em termos de resultados, é, de comparação, porque você trouxe aí, eu já sei que o ano passado a coisa não estava tão boa assim, ou seja, as pessoas, o, o nível de imunidade estava muito mais baixo, as pessoas adoeciam mais. Então, o que eu estou aqui exatamente deslumbrando, né, até um comentário de uma pessoa aqui, é que isso é exatamente a grande questão que nós estamos precisando no Brasil e no mundo, é uma política verdadeiramente de saúde. E política de saúde ela está baseada em prevenção, ela está baseada em elevar a imunidade das pessoas e, e estimular hábitos que sejam saudáveis, ou seja, promover a saúde. E todo o nosso modelo é voltado para a medicalização de sintomas sem mexer no estilo de vida da pessoa, sem mexer na imunidade, né? O Dr. Cícero traz muito bem essa questão de que de, de, nós temos aí de 10 pessoas, 9 têm é, deficiência de vitamina D3, né? Então, logo que teve os primeiros casos de Covid na Itália, que foram comprovados que todos eles estavam com taxas baixas né, de vitamina D3, então eu fico imaginando que isso, né? É, é o trabalho que vocês estão fazendo ele ele aponta para um caminho de saúde pública né como é que você como é que você vê isso Rogério essa Eu acho possibilidade que a gente vê muito assim essa questão do cenário da saúde se gasta muito é gasta errado não gasta por quê a gente troca a palavra prevenção por correção ou seja depois que o negócio está agravado, que a gente vai lá tentar resolver seja via cirurgia é, internações e tudo mais. Eu acho que a atenção primária, é, isso eu acho que eu, tanto o governo aqui do Mato Grosso do Sul vem focando muito nisso, nessa questão da, do início, ou seja, aqui no nosso estado, por exemplo, os agentes de saúde têm uma é, contribuição a mais, ou seja, é, se eles monitoram, é, trabalho por produção, se eles cuidam mais da das metas dele, se eles conseguem fazer mais residência e fazer um trabalho bom, eles recebem mais por isso, então é, são coisas que a gente precisa levantar, ou seja, prever, é isso que eu estou tentando fazer, então, por exemplo, nesse monitoramento agora por domicílio, a gente sabendo que aquela residência tal, poderia, eu não tornei público o nome das pessoas, né mas a gente tem tudo catalogado, até mesmo para questão Sim. de prestação de conta, mas o que está público é que naquele endereço, naquela rua, tal, naquela residência, você baixa isso no grupo, está tudo liberado lá, aquela pessoa recebeu uma, a dosagem de vitamina D, ou seja, o nosso protocolo da vitamina D, conforme o doutor Cícero passou para a gente fazer, juntamente com o nosso médico Vinícius Guedes. Então, qual que é a questão ali? É saber ali, não somente nessa questão do índice da vitamina D, se a pessoa está vai melhorar ou não, mas também quais são as outras comorbidades que ela tem, quais são os outros problemas de saúde que ela tem. Isso a gente vive cobrando do, do nosso secretário de saúde, que a gente tem bastante respeito bastante competência, ou seja, esse monitoramento domiciliar que é feito pelo agente de saúde, que é muito, foi muito bem elaborado pelo esse sistema que se chama SUS, que é magnífico a nível de mundo, eu, a gente sempre vê o Mandetta elogiando força, Souza, eu acho a saúde no Brasil, essa questão da saúde para todos, é, assim, é fantástico, ou seja, nós atendemos a todo mundo, o que falta de nós gestores públicos é nesse caso essa questão da prevenção, e a vitamina D até março, até fevereiro, eu não tinha o conhecimento do tanto que ela é importante na questão da prevenção, eu vou falar, por exemplo, na minha pessoa, eu fiz o exame de vitamina D quando começou esse movimento, em, em torno de abril, maio, eu estava com 17 de referência abaixo do que a medicina... Muito é, abaixo, é, né? É, recomenda, ou seja, o doutor Cis fala, ah, o ideal é acima de 100, 100, 120. Então eu comecei também a fazer o tratamento e melhorei. Ou seja, às vezes, olha que eu sou gestor público eu sou um formador de opinião dentro do meu município, da minha região, ou seja, amanhã aparece uma vacina da Covid. Se eu tomasse essa vacina da Covid, com essa, com essa referência de vitamina D, com certeza o efeito dela no meu organismo seria quase nulo. Então são coisas que a gente começa a aprender, entender, ou seja, falta de conhecimento, principalmente da nossa parte, e às vezes até da, dos subordinados, do, que, do que, que é relacionado à questão da imunidade, o que, que é necessário. É só a vitamina D? A gente sabe que não é só a vitamina D para a questão da imunidade. Então, essa questão da prevenção, de estar tá monitorando as pessoas, e há como fazer isso, porque gente, existe, sistema já está implantado, já existe um protocolo, tanto do SUS como das secretarias de Estado de Saúde. O problema, Wallace, é a execução uma palavra-chave chamado gestão é difícil colocar isso em prática mas a gente aqui no caso específico da vitamina D a gente está colocando isso em prática sem dúvida sem dúvida alguma é, é, Rogério é, é, é, o que o que me parece é que vocês estão exatamente mostrando na prática o que é o que é possível que é possível fazer, ou seja, uma gestão pública onde você trabalha dentro dessa perspectiva de prevenção eu gostaria que você, que você falasse um pouco, é, sempre a gente tem as pessoas curiosas, querendo saber sobre as dosagens né? você usou a mesma estratégia que a que a doutora Fábia, claro, que a, que a prefeita Fábia, é porque aí, no caso, você introduziu uma outra variável, que é a homeopatia, que é outra coisa maravilhosa também, né? É, então, você poderia falar de, de, da, da estratégia que foi utilizada desde o início, se em algum momento você precisou mudar, porque no caso da Fábia, ela começou a utilizar, antes de conversar com o doutor Cícero, depois ela ela foi aprimorando o processo, né? mas, pelo que eu entendi, você já começou com a assessoria do Dr. Cícero Coimbra, né? É, com certeza. A gente utilizou o protocolo dele, né? a gente fez um, uma dose de ataque, já de início, né? de 600 mil i é, por pessoas, né? e aí, nas crianças, em torno de 8 mil i a cada 10 quilos, se eu não me engano. Então, nas crianças, dava em torno de 300 mil i de dose de ataque. E aí, uma semana depois, a gente faz a dose de manutenção, que é 50 mil i's. É, a Fábio, eu acho que ela fez um procedimento um pouquinho diferente. Ela veio de esperar uma semana, ela fez com dois dias depois, se eu não me engano. Então, a gente seguiu, é, assim, é uma, essa dose de ataque é bem, como o doutor Cícero fala. É, dá um é, upgrade, uma... é. inteira a pessoa da. Você que estava é, lá em 16, que... você tomou essa dose de ataque também. Isso. Né? Isso, e aí, é para potencializar mesmo, então, para subir. Então, esse o procedimento é esse, é o mesmo doutor Cícero, eu acho que ele, não é que segue um padrão, mas, assim, sem ter uma noção da questão dos exames, assim, o que, agora eu vou para segunda remessa, ou seja, a gente está adquirindo mais doses agora é, de vitamina D, agora eu pedi para fazer uma estratégia diferente. Quem não tomou, a gente vai fazer os exames de vitamina D nessas pessoas antes de tomarem. E aí, depois que tomar a dose de ataque e mais a manutenção, a gente vai fazer o exame para comprovar se subiu mesmo. Então, mais uma prova técnica aí, uma, prova, uma prova científica. Agora, essa população que tomou anteriormente, a gente também vai pegar, um, vai fazer um número de 300 exames, né, em torno de 1.300 pessoas receberam, as dosagens, nós vamos pegar em torno de 300 pessoas e ver como que está relacionado os índices atualmente. Então, é, o que a gente está fazendo aqui no Figueirão é um conjunto de procedimentos para melhorar a, a imunidade da nossa população, que é, aparentemente está dando certo, por causa dos nossos números, que são fantásticos. Ou seja, mesmo com todas as medidas, não é fácil isso, por exemplo, uma coisa que a gente implantou aqui, que também foi inovador no nosso estado, a gente está com a... é tipo uma lei seca, ou seja, está proibido o consumo de bebida alcoólica é, em bares, lanchonetes, é, não se pode consumir no nosso município. Então, isso, a questão da aglomeração, foi a estar quase a zero. Mas eu sei, economicamente, eu prejudiquei muito esses comerciantes desses setores, então, a pessoa pode ir lá, comprar a bebida e levar para casa. Então, a gente está recebendo uma pressão muito grande agora na questão da flexibilização. A gente tem uma fiscalização muito rigorosa no nosso município, das pessoas estarem sem máscara, aglomeração, a gente cobra, a gente pressiona, a gente dá pitaço para que as pessoas fiquem em casa. Ou seja, saem somente se há necessidade. Então, isso também a gente sabe que é um conjunto de somatórias que está ajudando esses números positivos. Mas agora, como essa questão da imunidade, eu acho que está pegando força, é, e a gente tá, já tem, como é um município de população pequena, e os médicos, os servidores da saúde, acaba identificando quem é quem dentro do município, eles já estão sentindo que as pessoas não estão tão resfriadas, principalmente nessa época do ano que é extremamente cedo, aqui a gente já está 90 dias sem chuva, extremamente, é um clima muito complicado, eles já estão sentindo que as pessoas não estão adoecendo conforme os anos anteriores. Então isso é algo relevante que a gente começa a, a, a prestar atenção e aí potencializar mais essa questão das, do sistema da, da imunidade da nossa população porque a ideia nossa é esse novo normal a gente vai ter que conviver isso eu acho Alice, que o que a gente vê nas mídias que até mais se essa vacina não chega no meu município por exemplo e a vida tem que continuar eu acho que essa questão do isolamento as proibições chegou num limite ó, tudo dentro das suas regras a gente cada um tem que ter a sua responsabilidade mas a gente vai ter que flexibilizar ou seja é, por exemplo, essa, essa ação de, da proibição do consumo de bebida alcoólica A gente vai ter que acabar li, liberando isso Mas a gente precisa ter a nossa população Ou seja, consciente e responsável E nosso poder público Dando o um mínimo de condição para ela Ou seja, a sua imunidade está boa Não é porque você está com escudo agora Que você vai extravagar né? Ou seja, cada um dentro da sua responsabilidade muito bom, né? Então, acho que essa medida que você tomou aí da... Porque a bebida alcoólica também, além da aglomeração, a gente sabe que, é, em excesso, ela também deprime o sistema imune, também está por trás de inúmeras doenças, né? É, e a violência, a violência doméstica, inclusive, né? influencia muito na violência doméstica. Então, acho que é, é aquela coisa, o que é, que é mais importante nesse, nessa hora, né? Então, a vida termina sendo mais importante. Então, acho que você tomou uma série de medidas aí que terminaram é, é, influenciando esses números positivos, né? Nesses números positivos. Então só para esclarecer, você deu a, a, a dose de ataque de 600 mil para as pessoas adultas, para todo mundo e de 300 mil para criança foi isso? Isso, isso mesmo. Em torno de 280 a 300 mil para as crianças na média. Teve criança tá. conforme o peso foi um pouco menos. É uhum, tudo com orientação e, médica. Claro, claro, tudo dentro da orientação lá doutor do uhum. Cícero. né? É, isso. E, e isso, isso era só a vitamina D3 ou vinha junto com a vitamina K2? É, com a, a, Não, a vitamina... só a D. Só D. E depois e depois dessa dose de ataque? Então você era uma semana depois que você começava a trabalhar com 50 mil, é isso? É? Pra, pra, pra... Isso, isso, a manutenção. 50, 50 mil diário para adulto, é? Não, mais uma dose de 50 mil. Ah, não, mais uma doses, dose É, de só uma dose, isso. Ah, e não, isso, não, não, não, não, não fazia aquela nada. dose de ficar repondo os 10 nada. mil, era só por só isso dose, que agora, um ataque aqui mais 50. Isso, por isso que agora a gente vai fazer os exames para um, comprovar isso. Não vamos pegar em torno de 300 pessoas que já tomaram, principalmente pessoas que é, que são de, do grupo de risco, e fazer os exames para a gente é, ver como que tá os índices hoje. Hum, entendi, entendi. Então, eu estou percebendo aí que houve um... um, um é, a, a, a Fábio, ela, acho que ela, ela, ela, ela entrou depois, eu acho que ela ficou com uma manutenção, se eu não me engano, de 10 mil unidades, com vitamina K2, então, com o, é, o, com, o, problema com é, o zinco, é... né? É, o problema, eu acho que a Fábio é na questão da, das pessoas que teve o caso, algo nesse sentido, né? Eu aqui, como eu só tive oito notificações, oito casos confirmados. E teve é, alguma... A... Desses oito, teve alguma morte, Rogério? Não, nada, nenhuma internação, nenhuma complicação. Ah, nenhuma então, complicação, oito eu... casos Nenhuma, oito casos leves. E desses oito casos, até a semana passada... Na verdade, nós só teve duas pessoas que residiam dentro do município da zona urbana. Ah, dois então, ou do seis moravam fora. É, do, não, do, até a semana passada é, a gente estava com cinco casos. Desses cinco casos, porque deu três agora essa semana, que ah, são três residentes aqui. Então, desses cinco casos até a semana passada, só dois que eram, eram moradores do, do município, entendeu? Que moravam dentro da zona urbana. Os outros três não eram do, do nosso município, entendeu? É, ah, então, entendi. então, por isso, agora, é, na questão da logística, eu fazer uma manutenção, como eu disponibilizei isso para quase toda a população, você imagina como que a gente. Essas pessoas talvez procurando unidade de saúde semanalmente, ou a gente tendo que deslocar para as residências das pessoas, começa a ficar complicado. Então, a gente precisava ter uma estratégia. Que fosse é, eficaz, tivesse uma eficácia assim já de, de, de imediato, que foi o que o Dr. Cícero indicou para o Vinícius. Que foram apenas duas dosagens só. Uhum. Volta, tá? É porque você tem um, um, um município gigante, né? 500 mil hectares, nossa, é muito, é é muito grande. É muito grande é, para você a, a, é... a, a, a densidade demográfica é pequena, né? Mas, Não, você... é pequena. A logística é, para atingir todo mundo é, é, é complexa. É, né? mesmo, é mesmo dentro da cidade, né a gente possui, a gente possui quatro médicos, né? então é, aí a equipe tem que ir junto nas residências, então fica um pouco complicado. Eu acho que lá em Cristal, no Rio Grande do Sul, ela teve, deve ter feito a manutenção semanal nos casos confirmados, é, eu não tenho certeza absoluta. Uhum. Aí fica mais fácil é, fazer isso, entendeu? Sem dúvida. É, e, e em relação à homeopatia, você, você lembra também qual foi o protocolo que foi utilizado, qual foram os, os medicamentos ah, homeopáticos? Foram homeop... for, for usados junto com, com, com, ao mesmo tempo ou foi em tempos distintos? Não, foi junto. Por exemplo, é a, quem quiser, por exemplo, is, na maioria da dos casos, na maioria da, da população, eles pedem para administrar os dois, né, solicitam os dois medicamentos juntos. Agora, existem pessoas que você sabe, você é um conhecedor de homeopatia, a homeopatia existe uma certa, é, não é uma restrição, mas algumas pessoas não acreditam, eu particularmente acredito muito na, na homeopatia. A homeopatia, a gente fez uma, nós temos um médico homeopático, ele... Ele é um grande conhecedor dessa área. No caso da homeopatia, a gente fez uma fórmula é, específica para essa questão de resfriado. Então, é, a homeopatia ele é muito abrangente. Né? Ela, como é um medicamento manipulado, ele fez especificamente nessa questão do resfriado, é, aplicar cinco gotas diária desse medicamento, né? É todo dia de manhã é, é o que eu estou fazendo e e nunca mais eu peguei resfriado. Em mim deu certo. Você lembra, você lembra o nome, Rogério, do, do, do medicamento? Paz, agora eu não consigo lembrar, mas depois eu jogo no, no seu Depois start, você me né? manda aqui, as pessoas certamente vão me perguntar e eu compartilho. Yeah. Né? Coisa eu, eu boa, coisa boa, é bom a gente espalhar a notícia. Né? É, porque eu, hoje eu... O que eu, o que eu sinto em relação à homeopatia foi exatamente é, quando eu quando eu comecei a me tratar com a homeopatia e que eu comecei a ter resultados extraordinários, né? É, inclusive, eu dei palestra no 11º Congresso de Homeopatia, o, o médico que me, at, que, é, me atendeu, né? O doutor Giliate, que foi presidente da, da, da, do, do, da, da Associação Brasileira de Homeopatia, ele me, ele me convidou para fazer uma palestra, né? E aí, a grande questão era exatamente isso, né? As pessoas diziam, não, mas não acredito, mas não acredita como assim? Se você, é, você para acreditar alguma coisa, você tem que fazer, né? Então é, eu procurei exatamente entender cientificamente como a homeopatia funciona né? E como ela funciona dentro de uma lógica totalmente diferente da lógica materialista da alopatia né? Ela trabalha com energia, com informação, frequência E é o semelhante curando o semelhante Então é apenas uma questão de crença né? Porque as pessoas não entendem, né? não entendem como é que pode funcionar algo assim Agora o mais interessante, Rogério, é que a homeopatia é uma especialidade médica só médico, na época, eu tentei até fazer curso de homeopatia e só médico pode fazer, é, pode, pode receitar, né? Hoje eu, eu acho que tem mais flexibilidade, mas eu conheci o doutor Zé Lés do Egito, né? Que foi um médico que é, formou a maioria dos médicos né, da, da primeira geração do Norte e Nordeste do Brasil. Ele era uma sumidade, né? E ele falava exatamente sobre isso, né? Ou seja, os resultados que você consegue... É, com a homeopatia são extraordinário Só que ele foge à lógica A pessoa porque foge à lógica né, Termina sendo é, discriminada Mas assim, há muitas evidências Científicas do trabalho da homeopatia E é tanto que é uma especialidade médica para ser uma especialidade médica Só pode ser especialidade médica Se é alguma coisa que tenha, que tenha fundamento Tal, na técnica, né? Talvez você como um grande conhecedor aí Da saúde aí de homeopatia Você pode até dar uma aula Por exemplo, o que eu lembro do medicamento homeopático É o nome dele Aí, na, quando chegou, o medicamento chegou para nós, eu falei, mas esse nome estranho, H1N1, influência tetra homeopática. Eu falei, mas esse medicamento é para é influência, doutor? Dr. <risos> Aí ele falou, não, não existe remédio para covid, coronavírus, esse é um medicamento, é, tá patenteado no laboratório do Paraná, Pato Branco, se eu não me engano, e esse medicamento, eu garanto que essa questão de resfriado, principalmente, é algo que já estavam estudando há muito tempo relacionado à influência, que é outro, um outro grande problema que a gente tem também. Não é, é... há uns anos atrás teve várias mortes também, então a gente deu esse medicamento homeopático que a gente está administrando na nossa população. Muito então, bom, não, sei, não sei, sei se você... Como que é essa fórmula? Como que faz? <risos> <você> <risos> é o seguinte, Rogério. A homeopatia trabalha com uma, uma lógica diferente da anopatia, né? Então, a alopatia, você tem um sintoma, dor de cabeça, por exemplo. Então, você cria uma química né, para inibir a química da dor de cabeça. Ou seja, é uma coisa que é contrária, né? Contraria, né? Já a homeopatia, ela trabalha com a ideia de que o semelhante cura o semelhante. Então, por exemplo, se tiver alguma substância que se você cheirar, a pessoa que cheira uma substância, você estar saudável, é cheira uma substância da dor de cabeça. Então, aquela substância, ela, em altas diluições, ela, tem exatamente, ela ativa no corpo a reação de prevenir a dor de cabeça. Eu vou lhe dar um exemplo que eu costumo dar para as pessoas, que é da cebola, né? A cebola, o nome, o nome científico da cebola é Allium sativa. Então, quando você está é, descascando, se você ficar descascando o cebola, né? Você tende a ficar lacrimejando, né? Espirrando, né? É, então, isso é muito comum, né? É quando você vai descascar a cebola, né? Então, é, tem alguns tipos de resfriado que a pessoa, quando está resfriada, fica corizando, né? E fica também lacrimejando, né? Então, esse é um tipo de caso que você deve usar o alho sativo para a pessoa. Porque, ou seja, o princípio ativo da cebola, porque ela está em altas diluições, ela leva a informação para o corpo, para o corpo prevenir-se daquilo ali, entende? É como se ela provocasse no corpo a situação né, semelhante à que a cebola cria, entendeu? Então, ela elimina... O sintoma é uma coisa extraordinária, é uma coisa maravilhosa. Mas, tanto é a questão do Covid, né? esse médico que a gente tem, que é fantástico, ele também lá no Figueirão, o doutor Gerson, ele, ele falou, eu tenho que achar alguém que tem essa Covid aí, eu preciso achar, porque eu preciso coletar sangue dessa pessoa, eu quero estudar sobre isso aí. Eu falei, mas doutor Gerson, como que é isso? O senhor vai atrás, dizendo, eu vou atrás. Então, aí começa eu a entender... Mais é. uma aula que você deu pra gente. Eu não tinha esse, esse conhecimento é, questão aí, da questão da É Porque aí, a partir daquilo, do princípio ativo que gera a doença, você pode, por exemplo, arsênico. O arsênico é um veneno. Né? O arsênico é um veneno. Então, a pessoa, a pessoa tomar mesmo pequena dose de arsênico, ela vai ficar morrendo de falta de ar, e, né? ser sufocada. Eu sei disso porque eu tinha, eu tinha asma brônquica, né? e um dos medicamentos que eu tomava era o arsênico. Entendeu? O acênico homeopático. Por, Por que eu tomava o acênio? Porque, às vezes, quando eu tinha crise de ar, eu ficava já morrendo de falta de ar. Eu acordava de noite, não conseguia dormir, entendeu? Então, eu tomava o acênio, que é exatamente um medicamento homeopático em altas diluições que provoca aquele sintoma do acênico, Entendeu? E aí ele ativa no meu organismo a capacidade de reação de forma natural, sem agredir, porque são em altas deluições, né? O que as pessoas não entendem é porque hoje, sabes que a água guarda informação. Em 2013, Rogério, eu trouxe o doutor Masaru Emoto, não sei se você já viu falar, um cientista japonês, que mostrou a influência das emoções na água. Então ele, ele botou água em garrafões e botou simplesmente a palavra obrigado ali no garrafão da água, em vários idiomas, né? e depois ele congela essa água, né? E ele através de processo de descongelamentos né? é, é bem lento, é, ele vai percebendo que essa água forma cristais. E quando você tem palavras bacanas como amor, alegria, é, gratidão, né? É, obrigado. Então você é, influencia a forma como a água se cristaliza. Já a informação negativa, pensamentos negativos, né? É, ele chegou a, a gravar a voz de Hitler, de botar a voz de Hitler na água, né? E, e, e a água cristalizou de uma forma totalmente... muito feia, assim, entendeu? Ele chegou a mostrar que as palavras amor e gratidão são as palavras que geram os cristais mais belos. Então, isso a gente vai entender, porque quando a gente está com raiva, ressentido, magoado, né? enfim, com, com sentimento negativo, a gente tende a adoecer, porque a gente contamina a água do nosso corpo, né? ou seja... É, é, perturba a água do nosso corpo e isso influencia também diretamente o sistema imune, né? Então a, a homeopatia, porque a água tem a memória, ela guarda a memória. Então a homeopatia trabalha com essa loja da memória, né? Essa essa informação é memorizada pela água, né? Nos no processos de alta diluição, né? Por isso que as pessoas não entendem. Mas como é, onde é que tá a informação? É porque é no nível quântico, é no nível né? ali, ali, subatômico, né? É, então, então, é, uma... é muito linda quando a gente entende. Então, a homeopatia ela é quântica, então? Totalmente, é totalmente. Você só vai entender a homeopatia pela física quântica e relativística, que é a física, é a física moderna. Porque é energia com uma vibração específica que carrega uma informação, entendeu? Então, ela, ela leva a informação dos semelhantes. E aí ela, ela, ela traz, ou seja, ela, ela traz... Ela ativa no corpo a sua capacidade natural né, de se defender, né? É lindo, a homeopatia é uma coisa extraordinária. Agora, foge, do, foge da lógica materialística, qual é a lógica? da, lógica? É você dar uma química para combater algo, né? Então, ela não trabalha com combate, ela trabalha trazendo a inteligência do corpo para se defender, percebe? Isso, que é importante. Aí, a gente, nesse mundo capitalista, que é extremamente horrível, né? esses laboratórios gigantescos da, da indústria farmacêutica, acaba massacrando ideias e, e decisões como da gente de, de dar vitamina D, de dar homeopatia. Então, é isso que é um dos grandes, é, eu acho um dos, grandes, um dos maiores obstáculos para a gente conseguir é, propagar esse maior número, é, porque todo mundo, só tem eu até um tempo atrás, para mim, na minha cabeça, só entrava essa questão de tratamento dentro do, do nome do princípio ativo. Ou seja, ah, qual o princípio ativo para aquilo? Mas você falando, e a gente tem isso hoje em números, ou seja, em Ns aqui, que dá certo. A homeopatia já há um bom tempo a gente tem no nosso município, como esse médico é muito antigo aqui no município, ele está desde 2009, se eu não me engano, então, ele sempre implantou a homeopatia. Tem várias pessoas que foram curadas de diversos problemas com a homeopatia que ele colocou que no nosso princípio. Então, é, por causa dele, eu acredito muito na homeopatia. Poxa, você tá de parabéns, viu, viu Rogério? Não só pela pela, pela utilização aí do... Do protocolo Coimbra, mas também por estar inovando com a homeopatia. Então, você imagina, né? E, e, e a gente sabe, uma das coisas que mais me impressionaram quando eu fiz a primeira consulta, que eu não sabia nem o que era a homeopatia. É que um folheto chegou na minha mão, né? Aqui em Recife, tem a farmácia mais mais antiga da América Latina. e chegou um folheto uma homeopatia. Que danada é isso? E, na curiosidade, eu fui lá fazer a consulta, né? Eu não sabia nem o que era, nunca tinha ouvido falar naquilo, né? Mas a consulta foi tão interessante. Era um senhor muito velhinho, muito simpático, e fez um monte de pergunta. Eu sei que eu saí de lá com três frasquinhos. Quando eu perguntei o preço, era um negócio tão barato. E quando eu pois perguntei é. para ele os efeitos colaterais, que ele é disse que não tinha, eu digo: Ué, mas como é que. Eu, eu sofria com antibiótico, com corticoide, vivia tomando antialérgico, aquele inferno, né? e sofria barbaridade com, é, com, com os efeitos colaterais. Eu digo: Um negócio barato, sem efeitos colaterais. Eu fiquei já impressionado com aquilo, né? Então, é, veja, isso, você... isso, isso que chamou minha atenção no momento, porque a gente sempre comprava pequenas quantidades de homeopatia para o hospital e ele, e ele exige de mim, ele sempre chegou em mim. um médico falou: é uma pessoa que eu respeito muito, né? É, de assim, já mais de idade que eu, né? E é a gente, burizão, fala, doutor Gerson, ele fala: pai, a única coisa que eu quero de você é que você não deixa faltar os meus medicamentos homeopáticos. Eu, e aí já existiu briga dentro do hospital aqui do nosso município, dos médicos falar, até mesmo enfermeiro, falar, mas gente, o que, que fica usando isso aí? Isso aí não resolve nada. E eu sou prova viva, como você também é, claro, de, claro. pessoalmente. E aí chega esse, esse claro. ano com esse problema gigantesco a nível de mundo, vem ele de novo. É, Rogério, eu quero que você compre 50 mil reais de medicamento homeopático. Vamos jogar medicamento, não vamos deixar a população gripar, vamos segurar esse, o resfriado que é o principal. Eu falei, doutor, mas 50 mil de medicamento meu pai, nós vamos tratar o Figueirão quantas vezes? Ele falou, faz e confie em mim. Eu falei, claro, eu sempre confiei nele. E aí, tá dando certo, assim, a vitamina D, ela tem, com certeza, eu acho que principalmente nas redes sociais, eu que não sou muito de rede social, como você, eu acho que tem mais seguidores, tem pessoas que conhece mais, a homeopatia tem um pouco menos, mas a homeopatia aqui no Figueirão, com certeza eu tenho que colocar um peso para ela, é, o Alice, que ela também está fazendo diferença nesse momento aí de segurar esses números e principalmente deixar a nossa população mais saudável e prevenida contra essa guerra aí que está sem tempo para terminar. É, sem dúvida alguma, segundo Rogério, vocês, são, vocês estão, você está dando um grande um grande exemplo de, de gestão pública, né, que isso possa impactar mais pessoas, né, mais gestores públicos, porque nós temos exatamente o maior, o, a, a grande questão é que nós temos, você tocou no ponto, né, Vral, que é a indústria farmacêutica, né? É, eu, já, eu já também entrevistei o Dr. Lai Ribeiro várias vezes. Né? O Dr. Lai Ribeiro foi presidente de grandes multinacionais de, de, de, de, da, da indústria farmacêutica, né? lá nos Estados Unidos. Né? Ele tem quase 150 artigos publicados, científicos, né? e ele foi diretor de duas grandes multinacionais. Então, ele diz: olha, o jogo é o seguinte: os caras têm que ter lucro. E lucro não, não, não, não é questão ética. Então, se você for olhar, eu tenho um livro aqui sobre a indústria farmacêutica. Que a indústria que mais pagou já multa no mundo, né? São bilhões de dólares, Sim. né? De ações antiéticas, de, de, de fazer testes inadequados. Não, Lás, né? E aqui eu posso publicamente dar um exemplo como gestor público: o tanto que é difícil você comprar medicamento é uma loucura, é uma, uma licitação de medicamento é algo assim impressionante, porque como que você vai prever quais medicamentos que você vai utilizar numa população? Então você acaba comprando muito medicamento, às vezes nem utiliza naquela totalidade, ou seja, você fica se baseando em cima de planejamentos que, na maioria das vezes, são furados, ou seja, é, são planejamentos que é Ctrl-C, Ctrl-V, é a falta de vontade de fazer exatamente puxar um histórico da saúde dos três últimos anos e ver o que, que é, aconteceu mais dentro da nossa dentro da nossa saúde, quais medicamentos utilizou mais ou não, e assim, a gente, é uma guerra essa questão de compra pública na, na, de medicamento, é uma máfia gigantesca, por exemplo, é. laboratórios por exemplo, do Rio Grande do Sul, de Goiânia, vem participar de licitações aqui, e todas essas licitações são de valores altíssimos, altíssimos, por exemplo, é é muito complicada essa questão de medicamento para a saúde pública. E a gente está vendo aí na, na, nas mídias essa questão da falta de medicamento, essa questão da, da ah, falta, tá, tá, tá. por exemplo, da, é, de medicamento para entubar as pessoas. Então isso está é, na mão de poucos. A gente sabe a força econômica que esses grandes laboratórios têm. E assim, quando aparecem soluções, principalmente como do Dr. Cícero aí, é, daqui a pouco eles já vão massacrar. Eu já recebi diversas críticas, é, de, até mesmo de pessoas importantes, falar pai, você acha, seu é bobinho do, do, do seu estado, você acha que a vitamina D está resolvendo seu problema, né? Conta outra. Eu falo, não, eu não, eu tenho certeza que ela não está resolvendo o problema, mas ela está ajudando a gente resolver um problema. Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa para a população. Você está fazendo a diferença, na verdade, né? Você está fazendo a diferença, porque é, isso normalmente é assim mesmo, Rogério. As pessoas resistem ao novo, né? Eles resistem ao novo e aí você tocou exatamente nesse ponto. Há uma grande máfia, realmente, né? É, que não há, o interesse, não há um interesse na saúde pública pela indústria farmacêutica. Há interesse é vender remédio. E o, e o remédio, se, se é um remédio, por exemplo, como esse que está... É, aumentando a imunidade das pessoas, você vai influenciar diretamente a queda da receita dessa indústria, que é uma indústria que se movimenta na doença, movimenta na venda de vacinas, né? É o é um medo, é a propagação de medo, mas ninguém educa a população para aumentar a sua imunidade, né? Então, e você está fazendo... Erro, você está fazendo aí... aí... Erro... Oi? E o erro disso aí não é da população, é de nós, gestores públicos, né? Tem que claro. assumir o erro e falar por quê essa falta de informação, principalmente que parte de nós, de não atender, a, de não conhecer, de não saber como que funciona essa questão da imunidade desse, do, dessa, do corpo humano, que aí acaba é, afetando todo o sistema da saúde. Então, é o que a gente está tentando fazer aqui, ou seja, ter uma prevenção extremamente organizada nessa questão da imunidade, ou seja, a meta nossa é que quase ninguém aqui fique gripado que não apresente esses sintomas aqui no nosso município. Então, tem que o vírus está entrando aqui no nosso município por causa de pessoas que deslocam para outras cidades e aí trazem para dentro do nosso município. Uhum. E você foi a, foi a última cidade a chegar o vírus também no Mato Grosso? Com certeza. Então, aí, eu e... que você criou um cinturão aí de, de, é. de proteção, na verdade, né? usando uh, uh, o protocolo com Coimbra junto com com a vitamina D3, né? É, com certeza, então, é... e, com... e se Deus quiser, a gente não vai ter nenhum caso de internação ou de remessa de paciente para uma UTI ou para outra localidade como a capital Campo Grande. Se Deus quiser, isso não vai acontecer e a gente vai vencer aí até, sabe lá Deus, quando que vai terminar essa guerra aí nossa contra a Covid aí. Sem dúvida, Rogério. Já, já é uma grande conquista um exemplo, né? Eu vou lhe dar uma, uma sugestão aqui também, como uma pessoa que há mais de 30 anos não toma remédio, eu não tomo remédio há mais de 30 anos, tem gente que não acredita, né? Mas é isso mesmo, porque eu passei mais de 20, dependendo do medicamento químico, depois da homeopatia eu descobri várias medicinas e aí eu organizei grandes eventos internacionais, convivi com grandes pesquisadores cientistas do Brasil e do mundo e aí eu fui criando o meu próprio protocolo, né? Eu tenho um café que eu chamo de café quântico, que é uma, é uma verdadeira farmácia, né? De, de, de, de, de antioxidante, né? Que me previne de um monte de coisa, né? Eu tomo meio litro de suco verde todo dia, é, eu faço feira orgânica toda semana, né? com alimentos orgânicos, com verduras orgânicas. Então, uma dica que eu daria para você, né? Como gestor público, eu sei que você está saindo na, na, na, na, já agora, mas aí de repente você é um influenciador, né? Se você... Se, você, se, se houvesse, por exemplo, os dos, né, uma forma de educar... Porque a grande questão é educar, a população para se prevenir. Se as pessoas tomassem um copo de suco de limão com cenoura por dia, já era uma coisa extraordinária, entendeu? O limão, ele é antioxidante, ou seja, ele previne uma série de fatores, de uma série de doenças. Então, uma coisa simples como essa. Porque o suco que eu tomo, eu boto um monte de verdura, de, de, de frutas, Mas é uma coisa... É um, um detox, deporte. né? Então eu boto ali tanto de folhas verdes, né? É, espinafre, boto alface, agrião. eu boto um monte de coisa. O que tiver da época eu compro menta, hortelã. Então é misturada que eu faço, maçã, pera, saio misturando, abacaxi, é, a, caju. O que tiver fruta da época eu saio botando, né? E eu tomo todo santo dia, há muitos anos eu faço isso, olha, há muitos anos. Há um meio litro, eu começo o meu dia... Eu começo meu dia eu sempre com meio um litro de suco verde, É né? Claro que quando eu viajo, às vezes tem dificuldade de, de, de manter o regime, mas em casa isso é, isso é lei, né? Isso é lei, entendeu? Mas aí, claro que um suco como esse é, é, é, requer uma... uma digamos, nem né? todo mundo vai ter condições de conseguir... Né, para você facilitar, principalmente para populações carentes, limão e, limão e cenoura, por exemplo, é uma coisa bem mais, bem mais acessível né, e que já afeta diretamente o sistema imune das pessoas. É né, uma pessoa tomando, criando esse hábito. Então, é, são coisas simples que podem ser feitas na gestão pública né, que geram impactos assim, incomensuráveis né, a nível de... de... Não, eu, vou, eu, vou citar um, eu vou citar um exemplo que esse ano eu consegui colocar aqui no meu município, aqui também, né, principalmente na quesia de alimentação. É, a gente fornece aqui é, para merenda escolar, é, no hospital, para as pessoas que, que precisam de leite e também na, na assistência social, o leite tipo A. Você conhece esse leite tipo A? Já ouviu falar? Porque leite? tem um o tipo, é, um leite tipo C, sei, sei, é, sei. tem o um leite integral, o HP, então o leite tipo A, ele é, é o melhor leite que tem, é um leite de extrema qualidade, altíssima qualidade, porque ele é oriundo de um rebanho único, ou seja, ele não é de um laticínio, o laticínio vai lá, e compra o leite de vários ah, não produtos. É, não, não passa para o processo de industrialização, aquela coisa Não, dele. ele passa no processo de industrialização, mas dentro de uma propriedade única, ou seja, ele é de um rebanho extremamente controlado e monitorado, então, principalmente, livre de várias doenças, com uma alimentação extremamente rigorosa. Então, para você ter a chancela, ou seja, o leite tipo A, você tem que ser um produtor único e exclusivo, você que tem que engarrafar o seu leite. Então é um, um leite de extrema qualidade que a gente começou a dar para nossa população aqui, que é também mais uma ferramenta, mais um dentro desse conjunto aí, que está ajudando. É, a gente potencializou também essa questão da agricultura familiar para a gente poder, mas isso depende muito aí de, dos terceiros, né, do produtor, para ele estar tá também fornecendo, é, principalmente na, na área do orgânico, esse médico, por exemplo, ele trata toda a sua produção, ele é, ele é produtor rural aqui no nosso município, ele tem plantio de limão, maracujá, tudo com tratamento homeopático, não vai nada de inseticida na, na, na produção dele. Maravilha. E, e assim, ele maravilha. vende para a prefeitura, polpa de maracujá. Então isso são Opa. iniciativas que faltam pessoas. O nosso problema, Wallace, falta um Wallace igual você aqui, no, no centro-oeste para dar essas informações, ou seja, a gente correr atrás das informações corretas, mas geralmente é mais fácil copiar o que está aí mais solto, né? ou seja, vamos atrás do princípio ativo, igual está essa corrida maluca aí atrás da vacina, a, a vacina da Rússia, é vacina de Oxford, é vacina lá do, do Dório e a gente não sabe nem qual que é a vacina certa e qual que vai resolver. Então, é, é muito complicado, mas a gente aqui, eu e você, estamos apresentando soluções naturais, claro. extremamente baratas, que é os medicamentos homeopáticos e a vitamina D, que eu posso garantir, dar resultado. Sem dúvida alguma, você está trazendo aí informações importantes, né? Parabéns mais uma vez, e e ao seu médico aí por estar tendo essa iniciativa, né? Porque o Brasil é o campeão mundial de produção de agrotóxicos. Então, né, 49% dos agrotóxicos mais danosos para a saúde das pessoas são produzidos, são vendidos aqui no Brasil. Então, é uma fábrica de doença. Então, você tem a doença que vem do alimento e tem a doença que se propaga através do medicamento químico, né? É, que tá, tem aí inúmeros efeitos colaterais e não ajuda a pessoa, exatamente educa as pessoas a terem aí um, um cuidado, né? A questão do, do, do leite, né? É, eu sou do sertão de Pernambuco, né? Então, meu pai era criador de gado. Então, eu eu, é, eu ia para fazenda dele de vez em quando, né? É, e aí, até acordava ali de madrugada para tomar o leite da vaca. Naquela época, você não tinha agrotóxico, era tudo criado, gado solto. Sim. Então, você, aquele... Você... aquele... Aquele leite de caixinha você toma, né? Provavelmente. É não, eu não, eu não tomo, não. Eu não tomo leite há 30 não anos. É. Eu deixei Mas de você, leite. Lembra, você lembra do gosto do leite lá do seu pai? Não, país. aquele leite ali era outro leite. Esse é leite, de é. É. O leite de caixa, leite de caixa, Rogério, esse industrializado tem o doutor Hiromi Shinya, que é um dos maiores pesquisadores do mundo japonês. Já fez mais de 300 mil cirurgias em. Em estômago de pessoa, ele disse que é o pior alimento do mundo, entendeu? Esse, ah, esse é leite a A quantidade de produto químico, ele disse, olha, isso não pode se considerar mais leite, é um aglomerado de produto químico, entendeu? É, essa questão desses alimentos, na questão do conservante, para durar mais tempo, ou seja, para não se perder, isso atrai. E não é só questão do, de tirar o gosto do alimento, mas arrebenta a nossa saúde. Arrebenta, então, arrebenta. Então, porque, é... é porque e o leite. Questão... É, o leite é altamente perecível, né? Você deixa o leite de é. um dia para o outro ele já vira coalhada, né? Ele já, é. né? E o negócio fica dentro de uma caixa seis meses e não, e não estraga, então você imagina o que é que deve ter ali dentro, né? Então, realmente, isso é uma outra questão muito importante de saúde pública, né? Isso. Mas é isso aí, o é Assim, a gente tem essas iniciativas, poderiam ser maiores, agora, ser gestor público não é fácil é, existe os interesses e isso é de mamanda caducando ou seja você pega aí os problemas que tem no governo federal que a gente vê essa briga todo dia passa pelos governos do estado vem para os municípios é tudo igual só muda as proporções os interesses são maiores do que as, as soluções a gente citou aqui essa questão das guerras dos laboratórios de medicamento que é gigantesca e aí tem os interesses é, políticos, de, principalmente dessa palavra, que é uma maldição que se chama poder, que todo mundo quer ter isso a todo custo. Então, isso às vezes está acima de qualquer solução para ajudar o próximo. Ou seja, é, se torna é, o poderoso e que se dane o resto. Então, aí às vezes as, as ações acabam não aparecendo para quem realmente precisa e paga, que é a população, né? sem dúvida alguma, Rogério. Eu acho que você está parabéns aí porque é, exercer o poder público voltado exatamente para o interesse público é o grande desafio do, do gestor, né? E aí com toda, com, com, às vezes às vezes você está muitas vezes de mãos atadas em função de to, dos interesses, né? Então requer ter muita coragem para fazer o que você e a, e a Fábia estão fazendo. Requer muita muita muita vontade de contribuir, né? Porque quando o gestor público ele tem essa esse feeling, né? essa consciência que vocês né? e, e a capacidade de ação que vocês estão mostrando, né? é aí onde a gente começa a mudar a lógica das coisas. Ou seja, você vai trazer realmente verdadeiros benefícios para a população. Porque a, o, o que a gente tem né? é, é, na lógica da saúde é, é mais uma lógica da doença, está né? muito distante ser uma lógica de saúde. Em 2015, Rogério, eu organizei o. o, o, o o Simpósio Internacional de Saúde Quântica, um evento internacional que eu fiz durante alguns anos, o doutor Cisco Coimbra, inclusive, foi um dos palestrantes, né e, é... e eu fiz lá exatamente para chegar perto do poder público. né Eu fiz palestra na Câmara dos Deputados, né? e aí com isso eu terminei fazendo uma parceria com os setores do Ministério da Saúde de Práticas Integrativas, que é exatamente quem está buscando olhar para a saúde. Eles são uma imensa ma... Ma... minoria... É, ou seja, é uma minoria esmagada pela lógica da indústria farmacêutica. Mas nós fizemos uma parceria, é, criamos inclusive uma página no Facebook, por uma cultura em saúde, essa página existe até hoje. Fizemos um manifesto público que foi escrito por mim, por eles, né, do Ministério da Saúde. Eu cheguei a fazer uma live com o Daniel Amado, que era é o coordenador das práticas integrativas, essa, essa, essa live está com ele, ainda está no YouTube. Então, voltar eles o Wallace, é uma coisa absurda, né? eles dominam, a, a lógica não tem, lógica de saúde. Então, eles vivem lutando, né? é uma luta em glória, porque há poucos recursos para essas áreas, né? porque o que predomina são esses grandes interesses, como você falou, de uma, de uma grande máfia, e termina que a população, por não, não conhecer essas, essas possibilidades, elas entram nessa lógica, e por isso você vê tantas farmácias, tantos hospitais, porque se, se a lógica do medicamento fosse uma coisa boa, você ia diminuir o número de farmácias e de hospitais, né? Mas Poxa. só aumenta, mostra que cada vez mais as pessoas estão é. mais doentes. Então, esse trabalho que você está fazendo, o trabalho que eu faço, o doutor Cícero, e tantos outros médicos aí também, o doutor Lai Ribeiro também, então você hoje está crescendo no mundo todo essa consciência, né? Que é possível a gente levar, agora a gente sabe que é que requer... Essa, essa disponibilidade né, pública, né de, de a vontade de servir, de fato, não é, Rogério? É, encarar o sistema, né? não é encarar fácil. É, você, você falou aí dessa questão de quantidade, eu já vejo agora na minha visão, porque a gente vê vários comércios fechando para tudo que é lugar, na capital, por exemplo, no meu estado, em Campo Grande, e é engraçado o número de farmácias que vem abrindo aqui no, na, em Campo Grande, na capital. Então, é. cada mês tem uma farmácia nova. É. Existe uma rede gigante aí, é, chamada Drogazil. Eu fico impressionado é. com a estrutura desse pessoal. Assim, eles abrem uma farmácia de uma semana para outra. Então, uhum. demonstra que realmente, ou seja, quanto mais é a população tendo essa necessidade... Ou seja, essa dependência desses princípios ativos diversos aí, e aí ninguém faz nada, e quem pode fazer somos nós, gestores públicos. Ou seja, é, ter essa iniciativa, ter essa coragem, e principalmente a inteligência de buscar pessoas como você, como o doutor Cícero, tem vários, e vários mecanismos, a internet, as mídias sociais... Ajuda a gente a buscar vocês, entender, ver casos de sucesso e implantar. É isso que a gente fez, deu certo, agora é, a gente precisa multiplicar. Eu acho que a população esse ano tem a grande chance aí de renovar e de ver realmente o que é bom, principalmente nessa área da saúde, que é o que está demonstrando aí, o maior problema, ou seja, a gente doente, a gente impossibilitado de fazer as coisas, nada funciona. tá? aí a economia, é, a maneira que está não é fácil. Eu acho assim que eu falo para a população que diversas vezes nas reuniões do comitê, que a gente tem aqui um comitê para tomar as decisões compartilhadas é, do que, que a gente vai fazer as ações relacionadas à Covid. Eu falo, gente, a gente vive num paraíso aqui. Nós temos que, eu acho que de tudo, que, que, a mesmo, falou, mesmo. Com de tudo que a gente falou, Alice, eu acho que a gente não é que esqueceu, eu deixei de propósito para o final da live. Eu acho que a principal é ter fé, espiritualidade, acreditar muito em Deus, que vai dar certo. Eu vejo muitas pessoas, essa questão da depressão, de pessoas desanimadas, que tudo está difícil primeira coisa que eu pergunto quando a pessoa vem, porque não está fácil para ninguém. Não está fácil uh -huh. para você, não está claro. fácil para mim, não está claro. fácil para quem está assistindo essa live. Todo mundo está vivendo em dificuldade. Mas uh -huh. se você não estiver bem espiritualmente, estiver bem com Deus e acreditar que Ele realmente é o grande poderoso, Ele que manda em nós, a gente não consegue caminhar para lado nenhum. Então é, muito, é muita dificuldade essas tomadas de decisões, mas há maneiras de fazer. Agora, desde que queira fazer. Eu quis fazer, eu quis, fui atrás, aí a prefeita de Cristal do Rio Grande do Sul também fez, eu já tenho alguns prefeitos aqui no Mato Grosso do Sul que também irá fazer. Então o negócio começa a replicar, vai multiplicando, e daqui a pouco a gente consegue chegar no, não no, na eficiência do que você fez no seu congresso, que eu andei pesquisando também, né? Mas de demonstrar que existe soluções muito mais viáveis economicamente e que dá resultado também. Eu acho que essa palavra resultado, que muitos dos outros ficam falando, né, essa vitamina D prova que ela. No dia que eu fiz a live do Cícero, eu entrou um comentário de um profissional do meu município, é um psicólogo, falou: oh, Eu acho que o que o prefeito está fazendo aqui é mais politicagem do que. É, querer é, ajudar a população, porque ele não consegue comprovar cientificamente que isso está dando certo. Ou seja, um gasto desnecessário. Aí o Cícero já entrou com a dose de ataque dele nas falas. Falou o que ele está fazendo é de extrema responsabilidade, porque eu acho que teria que existir, sei lá, um mecanismo, uma lei, que os níveis de vitamina D da população, quando ou seja, teria que ser diagnosticado durante determinado tempo. Se tivesse baixo, a prefeitura, o órgão público, o gestor, teria que tratar essa população, porque é economicamente barato e viável para nós fazer isso, como as vacinas que são obrigatórias. Então, ou seja, o que ele está fazendo, ele está mostrando a responsabilidade dele, o compromisso de. A atingir algo que vai surtir efeito nessa questão dessa guerra contra essa pandemia, que é a imunidade que a gente está falando aqui. É claro, e, e contra resultados não há argumento, né? Porque aí você pois. tem resultados, né? e eu, eu, o que eu sugiro a você, Rogério, quanto mais você sofisticar essas informações, você pegar os números antes e depois, o número de pessoas que adoeciam né, no ano passado e agora, né? Porque é isso é. aí que vai fazer a diferença, porque tudo que vai... Tudo que é quem está trabalhando nesse campo, né, é, é natural que vai haver, vai haver as objeções. Então isso faz parte, entendeu? Isso faz parte. Quando eu comecei esse trabalho, tinha gente que achava que eu estava ficando doido. <risos> então eu disse, eu costumo dizer às pessoas que me acompanham: olha, quando começaram a dizer que você está ficando doido, então você saiba que você está no caminho certo, entendeu? Porque você está saindo fora da, você está saindo fora da Caixa, né? você está exatamente propondo outras coisas voltadas para o bem comum, voltadas exatamente para uma lógica de, de humanidade que gera benefício. Como a, a cultura é toda voltada para um outro lado, né? para os interesses das grandes corporações, né? então o que a gente está mostrando aqui é que é possível, quando tem gestores públicos, com coragem né? e, e com a boa assessoria, como você está aí com, com o seu médico, quero parabenizá-lo, é, é, mando meus parabéns para ele, é, é, e aí eu fico muito feliz e estou à disposição eu tive no Mato Grosso do Sul já duas vezes fazendo é, eu dei uma consultoria para uma empresa de celulose né? é, na, é, é Eldorado né que é uma cidade uma, três Lagoas. é então eu fiz eu dei eu fiz duas consultorias lá para primeiro para 100 líderes para levar esse conhecimento ajudar ele a mudar a a, a a produtividade depois fui ensinar eles trabalharam a meditação eu diretor é, Ler o meu livro, então, de se interessar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente fez umas práticas muito interessantes, né? E a gente estava num processo de de fazer de aprofundar o trabalho, e depois, é, enfim, é, com a Covid, tudo ficou para. Não, não, não se sabe quando, né? Não se sabe é. quando. Mas existem. Gestor... É exatamente quando o gestor é sensível, ele começa a fazer trabalhos que fazem a diferença. Eu gostaria de lembrar para vocês que estão aqui participando da nossa live, é, e até o Rogério também, que a partir do dia 14 a 17 de setembro, no meu canal no YouTube, às 20 horas, eu vou dar um curso completo, né? um curso completo voltado exatamente para você é, entender o funcionamento, como é que nós funcionamos, como é que nós criamos as doenças e como é que nós podemos ter atitudes né? é, que nos tornam pessoas saudáveis, o seu estilo de vida que nos torna pessoas saudáveis, tá? Então, isso é o que eu estou chamando a maratona, o novo salto quântico, despertar para uma nova realidade. Vocês podem se inscrever no meu, no meu perfil, aí no, é, no Instagram, tá? Lá tem um link, é gratuito, é aberto, divulgue para quem quiser participar. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, né? Mas eu vou dar um curso completo de quatro dias, né? Agora é puxado, vai ser puxado, é para quem quer mesmo arregaçar as mãos. Vai ser três horas de aula, no mínimo, por dia. Mas eu vou trazer um conteúdo precioso para ajudar as pessoas que estão nesse processo, querendo entender como aplicar as medicinas naturais, entender como é que a mente também funciona, né? E, e propagar coisas boas, que é isso que a gente está precisando fazer, como nós estamos... É, é, é, essa iniciativa que eu estou tendo de entrevistar é, o Rogério aqui hoje, né? A, a Fábia, é, que eu entrevistei na semana passada, doutor Cícero e outros médicos. Antes, eu, eu teve uma semana que eu entrevistei vários médicos, tem o doutor Carlos Baima, que é um discípulo do doutor Cícero aqui de... De Recife também, então... E se você tiver algum outro prefeito tomar alguma iniciativa como essa, Rogério, você me fala, porque a nossa ideia é estar propagando para viralizar, né? Viralizar essa notícia. A é, gente amanhã, eu vou, vou subir essa, essa entrevista no meu canal, no YouTube, vou mandar para você também, no Facebook, e aí a ideia é que cada pessoa que pega essa informação e leva, nós vamos despertando, criando essa, essa base, essa consciência crítica, né? que vai levando a ter pessoas com mais consciência, porque também os gestores públicos é, são frutos da consciência de cidadania da população. À medida que a população vai ficando mais exigente né, e tendo mais consciência, ela vai também sabendo escolher melhor né, e cobrando dos gestores públicos atitudes como essas que você está fazendo aí. Não é isso mesmo? Com certeza. Eu acho que a palavra cobrança, fiscalização, é primordial que a população tem que estar tá fazendo... Com toda a razão. E nós temos que estar prestando conta, estar extremamente é, informado de, de, dessas soluções é, para estar levando para a nossa população. É isso que a gente tenta fazer. Não é fácil? Com certeza não é fácil. Oh, ah, mas é, aqui tudo é mil e uma maravilha? Não é. Tem os mesmos problemas claro. com os outros 5.500 municípios do Brasil. Então, Sim. todo dia é uma guerra, é uma briga mas nesse caso específico da pandemia, que é o objetivo principal dessa live aqui, na, na correlação à vitamina D, tem dado muito certo aqui, a gente vai potencializar. E aí, Wallace, você falando das informações, a gente tem o nosso site da Prefeitura Oficial, figueirão.ms.gov.br, lá tem um link para o coronavírus, então lá a gente está aprimorando, nós vamos estar tá colocando o protocolo dos medicamentos homeopáticos lá, da vitamina D, para quem quiser estar tá vendo lá, se quiser utilizar também. E a gente está à disposição, seja via mídia social, se quiser mandar é, mensagem, qualquer coisa, a gente sempre está à disposição, com toda humildade, respeitando a todos aí, como Deus ensina bem a gente a ajudar o próximo. Sem dúvida. Você tocou num ponto aí, a gente está chegando no final da nossa live, você tocou num ponto que eu, eu, eu gravei até uma, um, um vídeo hoje, é, Rogério, que tem a ver com o que você falou, essa questão da espiritualidade, né? Então, meu trabalho também está muito voltado para integrar ciência com espiritualidade. Eu sou um estudioso das tradições espirituais e realmente é por aí, né? Então, eu estava falando exatamente né, que nós temos dois caminhos, é o caminho do amor, é o caminho do medo. não? Né? O caminho do medo tá ligado às nossas histórias, a crenças limitantes, a questões, aquilo que a gente acredita que às vezes é contrário ao bem comum. Né? E o amor tá ligado a essa fonte divina, né? ou seja, é essa conexão com Deus, essa conexão com as leis da natureza que regem. Né? E quando a gente tá nesse caminho do amor, a gente vai ver que é muito mais interessante viver, servindo, né? fazendo o bem, comprometido com causas maiores que contribuam para um mundo melhor. E a gente né, sai daqui, né, eu, eu digo sempre para as pessoas que acompanham meu trabalho, né, coloque como meta deixar o mundo um pouco melhor do que quando você chegou, porque já está de bom tamanho. Né, né, porque assim, você de repente sai e deixa o mundo pior do que você encontrou, então isso não vai, não vai funcionar e tudo termina voltando para a gente. Né, então essa lógica, quando a gente tem uma, uma consciência de espiritualidade, a gente percebe que nossas ações, tanto as boas como as más, ela vai terminar voltando para a gente. Então é simples, a, a, a, lei, a, lei do, né? a, a lei divina é muito justa, né? Então é muito mais inteligente, né? é, é, é a gente está voltado para o bem, né? Porque isso vai também reverberar e nós vamos tender a ser Pessoas melhores e contribuir para um mundo melhor. Então, acho que tem toda a vez que você falou, né? E eu, eu espero que é, essa nossa live esteja reverberando aí nas, nas pessoas e que possa influenciar esse trabalho seu, da Fábio, do Dr. Cício, e tantas pessoas que estão fazendo é, trabalho gener... extraordinário, porque se divulga pouco, na verdade, hoje. Tem muita coisa maravilhosa acontecendo no mundo, mas a pessoa, a gente, as pessoas estão viciadas em notícias ruins. Né? Por isso que o meu trabalho é divulgar o que está fazendo a diferença. Né? E a ideia dessa live é que a gente possa estar é, contribuindo né? e a partir de amanhã vai estar nos outros canais né? para que a gente possa atender o maior número de pessoas. Então, eu, eu pediria que você deixasse aí uma, uma, uma mensagem final. A gente está encerrando a nossa live né? É com muita informação de qualidade. Mais uma vez, parabéns é, pelo seu trabalho. Né? E também estou à disposição aí, pro, se precisar de mim, para fazer uma palestra, alguma coisa. Né? Quando voltar esses tempos aí, quem sabe, nesse momento que eu for lá no Mato Grosso, eu, eu apareça aí na sua, na sua cidade para conhecer pessoalmente. Com certeza. Tá Será bem-vindo, Alisson. Mato Grosso do Sul, tá? Mato, Mato Grosso do, do Sul, Sul, Mato Grosso do Sul. É, é, a gente fica feliz. Eu acho que a vida da gente é feita de oportunidades. Eu não sou. Esse dia eu até, conversando com a Fábia... Falei, Fábio, você é mais das mídias do que eu. Eu não sou muito das mídias, eu sou meio acanhado. Então, até você falou, oh, tem que liberar o perfil do... Foi, falei para você. É, então, assim, a gente fica... Para as um pessoas pouco, interagirem com você. Né? É, é, a gente fica... É, a gente tem essa, esse jeito de ser um pouco mais reservado, mas a informação boa, a informação que otimiza qualquer ação que dará resultado positivo... Eu sou extremamente parceiro, eu acho que essa questão de você ser leve, de ver as coisas boas da vida, eu acho que quem conserta o mundo é, somos nós, tem que partir de cada um de nós, então é difícil estar para todo mundo, então vamos falar aqui de coisas boas, de falar amor, igual você falou, amor com medo, mas aí nessa ligação das duas aí tem que ter uma palavra aí, que é coragem, e isso eu coragem. tenho, isso é uma coisa que isso. eu tenho, você... Você tem, é bonito você falar que mais de 30 anos você não, não usa medicamento de princípio Sim. ativo. Ou seja, você teve coragem ó, de falar, eu não vou mais usar isso. E tá aí hoje bem, fisionomia boa. Então é, é dessa maneira, ou seja, ser leve, ver pelo lado das coisas boas, o que for ruim, guarda para si, tenta, com a explicação que você deu aí da água aí, Tenta baixar um pouco a temperatura, dá uma mentalizada, procura buscar pensamentos positivos e seguir para frente. Eu acho que essa questão da pandemia veio para tantas coisas para a gente refletir, principalmente relacionada a essa questão da família. Todo mundo estava muito disperso, essa questão de juntar todo mundo, prender todo mundo que... Ficou uma decisão para nós, gestores públicos, decidir uma coisa muito difícil de fazer. Imagina você proibir uma pessoa de, de sair de casa, de, é, de falar, você não vai fazer isso e aquilo. É muito complicado. Eu acho essa palavra de ficar obrigando, não gosto. E, e nesse momento, ficou tudo nas nossas mãos de prefeito. Quando eu vejo assim, falando... O Bolsonaro tá certo, ele fala, ó, é os governadores e os prefeitos que estão tá tomando as decisões. E é verdade, a gente tem que assumir a responsabilidade. Se o meu município chegasse num caos lá de pessoas morrerem por falta de equipamento, de não ter UTI, de não ter deslocamento, o culpado sou eu. Eu sou o gestor, eu que eu errei em alguma coisa, alguma coisa não foi feito programado. Porque recursos existem, ou seja, agora... Se é mal ou não, aí é outros 500, aí cada um tem que ser responsável pelo pelos seus atos. Então, graças a Deus, desde o início, eu falei eu falava nas reuniões no meu município, ó, a gente possui recursos, a gente precisa tomar ações integradas. Eu lembro nas reuniões desse, da questão desses medicamentos, quando eu coloquei em pauta que eu ia comprar esses medicamentos, que as decisões foram tomadas compartilhadamente, algumas pessoas se esquivaram, para que isso, por que isso, não, não aceito, não tem comprovação em lugar nenhum, próprios vereadores, mas eu tive a coragem de Sim. encarar e, e eu sei, eu falando com a Fábia é, ontem, que a gente pode ter sanções administrativas, é, até mesmo penais, por causa desses atos que a gente fez, porém, a gente tem que ter uma inteligência uma responsabilidade de estar demonstrando para os órgãos competentes, seja Tribunal de Contas, Ministério Público, quem queira questionar, falar, ó, tá aqui, essas pessoas eu apliquei, nós possuímos um sistema, então, é, daqui, eu acho que no máximo uns 45 dias, a gente já vai ter gráficos, ou seja, eu sou muito dessa questão de informática, eu gosto, a gente tem me, que Quando tivermos as vias, as informações, Rogério... Me, eu me vou com... mandar para você. É, me comunica que eu tenho interesse é. de divulgar tudo isso aí, tá? A gente é, demonstrar isso, falar, ó, deu resultado, entendeu? Então, esse novo normal é a tendência, você, o AC, é um grande disseminador para essa questão, ou seja, cada um agora de nós que não cuidava, que não olhava para dentro de si, ou seja... Gosta de olhar na frente do espelho, ah, hoje eu estou bem, estou mais bonito, estou mais feio. Agora nós temos que ter uma visão interna, e essa visão interna, desde a da saúde quântica, desde os medicamentos homeopáticos, desde a vitamina D, como também tem outras vitaminas, eu estou agora estudando quais outros é, medicamentos, quais outros hormônios, por exemplo, eu estou agora, eu vou implantar o zinco no município. Então, eu estou buscando a informação para... Tudo é uma somatória para melhorar a imunidade, Ô... então... Ô, Rogério, eu vou lhe mandar um vídeo. Um, um, um amigo meu, o Benjamin, entrou em contato comigo. Né? Quando ele, eu mandei o convite para ele da, da live, ele disse Olha, se você já viu falar em MMS, o CDS, eu não sei se você já viu falar nessas substâncias. Não, não é. Então, eu sei disso porque eu já conversei com o Laí Ribeiro sobre isso. Eu conheci um suíço que utiliza e conheço pessoas que vêm utilizando e é uma coisa barata e que tem resultados para a saúde beleza. espetaculares. E tem um padre em, no Rio Grande do Sul que gravou uma missa, uma missa, né? eu, eu recebi esse vídeo hoje, vou te mandar, falando disso pegou uma pessoa lá, um, um casal, uma pessoa que passou, teve a Covid, que teve, é, é, sofreu muito aquela fase muito grave e o marido que era diabético achou que o marido ia morrer. E eles, quando começaram a tomar essa, solu essa solução... Eu tenho, inclusive, o um livro. Eu comprei o um livro do alemão que fala sobre isso. E eu já conversei com o Laís Ribeiro sobre isso. Ele disse, Wallace, esse medicamento é, é natural, né? E é uma coisa para quebrar a indústria farmacêutica. Por isso que ele é banido, né? Ele é banido. já já tiraram os livros até do Amazon. Quando eu fui procurar esse livro, Marcelo, quando o Suíço me falou do... do... Na verdade, eu já tinha ouvido falar do livro, mas eu encontrei com o Suíço que eu dei... o um ano passado, eu fiz uma excursão na Europa... E aí, um casal da Suíça que estava lá, veio aqui para Brasil me procurou para um café, e ele me falou, ele tinha essa solução. E ele disse, olha, oh, vou sair daqui, vou para o shopping comprar o um livro. E aí, quando eu cheguei no shopping, não tinha esse livro no shopping, na, na, na, na cultura, e eles só encontraram um livro no Brasil inteiro, em Campinas, que eu mandei buscar, entendeu? Então, o livro estava sendo tirado da prateleira pelo impacto que ele tem na saúde, então eu vou te mandar, porque tem um padre muito corajoso, eu estou querendo entrevistar esse padre, né? falei com esse meu amigo, olha, me arruma e vê se consegue o contato desse padre aí, que eu quero entrevistá-lo, lá eles estão... Produzindo o MMS num custo baixo, entregando para a população, né? e já tem resultados muito interessantes lá nesse município. Né? Que eu, eu, eu, eu vi isso um pouco antes de, de falar contigo, agora no final da tarde, né? mas eu vou te mandar porque é algo também que pode revolucionar a saúde pública, desde que haja pessoas corajosas com você, como você. Para com implementar. certeza, com certeza eu vou usar. Me manda isso para a gente. te mandar, vou, vou te mandar. Eu já descobri que aqui. Tá é, já descobri que aqui em Recife, esse amigo meu disse que aqui em Casa Amarela tem uma pessoa fabricando, é, fa é fácil a fabricação, pode fazer até em casa, mas de repente você tem uma pessoa que já faz, eu vou comprar né, e vou começar a divulgar. E vou se alguém que está aqui conhece algum especialista em MMS, CDS, MMS é de, é, é de é, é, é Solução Milagrosa M Miracle... É, é, de, é, de, é como se fosse uma solução milagrosa, esqueci como é que significa a sigla é, é, é solução mineral milagrosa porque assim é, cura inúmeras doenças né? e eu conversando com o Laí Ribeiro ele me confirmou isso, Laí tem um um vídeo sobre esse. Eu vou mandar esse material que esse amigo meu me, me, me compartilhou agora, com olha, só, só puxando, só ver aqui na minha cabeça agora, aqui. Uh -huh. porque a gente vê várias. Você, assim, eu viajo muito, aí você chega no, no, no nas, Olha aqui, ó. Do, Carlos, olha, quem tá aqui é o doutor Carlos Baimar, ó, que é o discípulo do Coimbra, ele disse que conhece. Então, é Baimar, você já está convidado para a gente fazer uma live juntos, viu? Pronto. É, porque você chega em determinadas vendas na né, estrada, você vê várias soluções, assim, né? Emagrecimento, chá verde que emagrece. Uma das coisas que eu tomei muito cuidado na hora de adquirir esses produtos, principalmente essa vitamina D, e foi assim um questionamento que na hora eu falei pro meu, foi por que que não compra aqui do nosso estado, Mato Grosso é, A gente tem que ter uma procedência da matéria-prima, ou seja, da onde que faz isso. Então, isso também é uma coisa que a gente, que a gente claro, sabe que existe é muitas pessoas maldosas. Fundamentalmente. E a gente, aí aqui tem várias pessoas nessa live, amanhã já acha esse, essa, esse medicamento, essa solução numa esquina ali, e na verdade perfeito. não é nada, é uma, uma água batizada que fala que vai resolver. Aham, então, isso perfeito. é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, que é um dos problemas que a nosso poder público tem para adquirir esses, esses, esses tipos de medicamento. É, Porque você é, também não acha é, essa questão de verificar o orçamento, é, os procedimentos burocráticos para comprar, que trava demais da conta. Com certeza. No caso, é, é, uma, é, um, é um produto, é, uma, é, uma, é um sal, é tipo um... É, um, é uma substância química que foi, foi desenvolvido, meio que por acaso, para cura de malária. Há 20 e poucos anos atrás, foi um cientista americano, vem sendo estudado por, na Alemanha. O alemão, o, o Kalker, já teve aqui no Brasil, tem vídeo dele na, na internet. Então, tem tudo isso muito fundamentado, entendeu? E aí, eu, como eu tenho uma amizade com o Ribeiro, assim também... É, quando tem alguma coisa assim fora da curva, eu, eu normalmente eu ligo para ele e digo, Lá, você conhece isso, ele diz, nossa, isso é uma coisa incrível, olha, isso é, é extraordinário. Então, assim, tem grandes profissionais. E aí o Baima, que está aqui, o doutor Carlos Baima, é um médico também que tem um trabalho incrível, né? nós já fizemos uma live juntas, juntos, e ele já disse que conhece o MMS e já topou fazer uma live. Então eu vou fazer essa live, né? vamos, vamos combinar Baima aí, aí o para a gente fazer essa live, né? É o Andrés Kalk, ele está dizendo o nome dele aí. É o André Kalk. Então, tem, tem, tem, tem entrevista, ele veio aqui para o Brasil e ele deu curso, né? Inclusive, o Lai Ribeiro fez curso com ele. Então, muitos médicos fizeram curso com ele. E, e os resultados são incríveis também, Rogério. Então, é uma outra possibilidade, mas é isso que você está falando, procede, né? Tem que ter fonte, né? Inclusive, eu, essa semana eu fui comprar... É, eu sempre compro eu de produtos naturais e tá? tal, e fui comprar o sal, eu, eu, eu tomo sal sal é, aqui do Rio Grande do Norte, né, que é a chamada flor do sal de Mossoró, o melhor sal do Brasil. Né? E aí não tinha, aí só tinha o sal do Himalaia. Então o sal do Himalaia, eu sei que se ele for do Himalaia mesmo, é, é extraordinário. É assim, mas também tudo se arruma, gente, para falsificar as coisas, né? Eu digo, olha, eu quero saber qual é a fonte desse sal para eu comprar, entendeu? Porque, infelizmente, o que você está falando é assim, o que tem de gente oportunista é fazendo, as, falando as coisas. Então, as pessoas que estão ouvindo aqui sobre OMS, o OMS, que, o que procura no Google, MMS, Mineral é, Miracle Solution, essa palavra milagrosa não é porque é uma coisa benzida, não é porque é, os resultados são tão espetaculares que parecem um milagre, Entendeu? Então, virou esse nome, né? E tem o CDS, que já é uma outra derivação, né? E você vai encontrar vídeos no YouTube, tem o Doutor do Lai Ribeiro falando. E eu vou agendar com o Carlos Baiman, né? Que, que é... Para que a gente possa fazer uma live, explicar isso, né? E aí eu vou mandar para você e vou mandar também para a Fábia, né? Para que vocês conheçam. Eu sei que é uma coisa barata, né? Que é uma coisa barata e que entra em tudo que é virose, né? Tudo que é virose e inúmeras doenças, inclusive no autismo, viu? Inclusive Sim. doenças como o autismo, viu, Rogério? Então, assim, algo que tem um impacto aí, pode ter um impacto muito grande aí na saúde pública também, tá bom? Com certeza nós vamos atrás. Só você me mandar aí que a gente vai buscar. E dar uma fonte você. Então, gente, Com uma Deus, boa Deus. noite para vocês. Espero que esse conteúdo tenha, tenha contribuído. É... Ah, já tem aqui uma pessoa falando que tem um, o padre que recomenda na missa dele Então deve ser esse padre aí, Laís, que, que eu recebi o vídeo Eu vou passar para você é, Laís é uma pessoa que, da, da nossa equipe Eu vou mandar para ela para descobrir se é esse padre É o padre que está fazendo a missa falando, do, falando desse negócio aí, entendeu? Então é, é impressionante Então não é uma coisa... você Ou tem outras pessoas e outras áreas se movimentando nesse sentido de gerar benefício à população a baixo custo, né? Porque é uma coisa bastante acessível. Gente, então, boa noite a todos vocês. Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns a você. Parabéns aí ao seu secretário de saúde, a toda a sua equipe. Parabéns ao doutor Cícero e toda, toda a equipe, as pessoas que estão aqui é, lá do Protocolo Coimbra, divulgando, fazendo esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, né? E que nós estamos também impactando positivamente a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Ok, Rogério, quer, quer deixar mais Sim. alguma mensagem aí, final, para as Não, pessoas? Não, é, obrigado, tive uma aula aqui, mais aprendido que dei informação, a gente está aqui com toda humildade, que precisar da gente, a gente está à disposição. Muito obrigado pela oportunidade aí, Wallace, e parabéns a você aí, e que você esteja bem aí nesse grande estado, lindo Pernambuco, aí, que a gente gosta muito. Maravilha, um grande abraço, a gente vai... A gente vai se falando, então. Boa noite a todos vocês, gente. Olha, eu vou, eu vou publicar daqui a pouco essa, essa live lá no Instagram. Eu peço a vocês que estão aqui que dê uma passada lá e comente, curta e comente, porque você sabe que isso ajuda a reverberar e mais pessoas poderem acessar esse conteúdo. Em três minutinhos eu estarei publicando lá no meu perfil. Dá uma passada lá, por favor. Comenta, deixa um like, deixa seu comentário ou alguma sugestão também que você tenha dado. Grande abraço, Rogério. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.